Acho que já está ali. Prontíssimo? Já cá estou prontíssimo. Tudo Olá, Ruta. Tudo <risos> bem. Então, como é que estão as tuas redes sociais? Ah, estão mais, mais ativas. Estão mais digo ativas. Sim, eu ia me perguntar. Tu foste um impulsionador, sabes muito disso, muito da bem. última vez. Está, eu, está eu, O Vasco disse: não, tens também tens que fazer, dê-me lá umas dicas e realmente faz todo o sentido. Muito bem. Muito muito bem. bem. E tu hoje, o que é que nos trazes? Olha, Eu fiquei um bocadinho assustada, temos ali um sim. bichito novo, não é? então, hoje, apesar do tema ser eventos Facebook, este, este gadget aqui está relacionado também com eventos. Uhum. Esta é uma nova câmera 360, que permite fazer fotos, vídeos, e estamos a fazer um direto sem fios. Portanto, aquela câmera permite fazer direto, uhum. em Full HD, sem fios. Uh, e por isso já estamos a transmitir. está a dar aqui no tablet, ah, okay. em todas as direções... Ah, lá estava, ah, estavas tu. Podes, já. podes ver até. E está lá também aqui no smartphone e já temos muita gente ah, estamos eh, que aqui, nos está a ver. É. Aliás, eu lembro-me que Nós aqui, fizemos, aqui algum tempo fizemos. Fizemos sim fizeste comigo. Um vi, foi um, um vídeo, vídeo. Ah, ok, olha, calha bem, perfeito. Fizemos Porque fizemos um, um, um direto com uma câmara, com fios, estava aqui na eu mesa. Estava, lembras? a câmara preta, e liguei com o um cabo. Era o que era possível na altura. Na altura. Não foi claro. já há tanto tempo, pois é? Não a... alguns há alguns meses, meses há poucos meses. meses. E a qualidade. Lembro-te dizeres que, que a qualidade era, não era assim tão, tão boa, boa como e vídeo. Esta e esta tem. já é bem superior. Sim. Portanto, como vês, as coisas estão sempre a mudar. Não é até é assustador. Eu acabo sempre é. por dizer isto, é assustador. Por isso, é uma bastante <risos> ferramenta. O Facebook também tem esta possibilidade há relativamente pouco tempo, pouco foi quando tempo. nós experimentamos, realmente. Uh -huh. E, eh, e por isso é uma ferramenta incrível para quem quer difundir. E, portanto estamos a difundir esta pública em 360, por isso podem interagir também eh, nos comentários. Então, sobre o tema de, dos eventos Facebook, este é um tema muito interessante porque Porque é uma ferramenta que está ao dispor de, de organizações, ou, ou de pessoas, ou de causas, daquilo que for, uhum. eh, que nos permite eh, divulgar mais uma atividade que está a decorrer e que podemos igualmente transmiti-lo em direto, não só em 360, como um direto eh, normal. E é possível transmitir diretos para eventos, ou seja, eu podia transmitir este 360 para um evento específico, uhum. só essas pessoas aqui a que iam ser notificadas, ou um direto com smartphone para esse evento. Então o evento tem tido algumas novidades. Uh, uma delas é que uh, eu agora posso criar um tour de eventos, que já vou explicar como é que se faz, mas é importante é que o primeiro passo seja dado e criado um evento com página. Portanto, é possível criar eventos com perfil, ou é possível criar como página. E aquilo que nos interessa é criar como página para ter mais uh, funcionalidades. Ao básico de sua palavra, estou aqui está a tentar fantástico, mostrar lá está, está para está casa está fantástico, está fantástico, como é que nós bom. estamos. E a câmara está na grua, está, está num ponto ideal. <risos> está muito, muito bom. Portanto, Vemos em todas as direções, mesmo as meninas que estão ali atrás, atrás estão a aparecer. A serem ou mesmo a Mariana que está lá a passear a parte de trás, também está a aparecer. <risos> parece toda a gente. Uh, a equipa, toda. Equipa, a equipa toda. E por isso... Uh, é, esta, esta componente dos eventos é, é fantástica, Sim. porque nós sabemos que quando se criam eventos toda a gente adere e ninguém vai. Uh, mas, ninguém vai, ou seja, algumas pessoas vão, mas a maioria não vão, mas isso é bom porque ajuda a criar algum base uh, Agora, o que é importante é criar com página para ter mais funcionalidades, nomeadamente estatísticas, possibilidade de poder promover e a possibilidade de colocar um link para as pessoas poderem inscrever, seja gratuito ou paga, é importante que haja um link com um formulário, para que apenas a pessoa dizer que vai, não significa que vai. vai. Manifesta o um interesse. Muitas vezes eu digo que vou ou, ou com interesse depois... para me lembrar, para depois eu ver se aquela eu semana pode ser Para me Mas ajudar depois... a gerir. Portanto, tem que haver um formulário de inscrição e isso com a página é possível. E, portanto, este é o aspecto que nós podemos ver na página, na sendo a página. página do lado esquerdo, nos separadores, temos o separador e eventos. E, e nesse separador e eventos podemos ver todos os eventos que a Mas página agora o criou. Baixo, e, portanto, desta forma, uh -huh. Uh, é possível uh, ter todos os eventos centralizados. Uhum. Depois também uh, houve uma mudança na imagem, portanto, como podemos ver neste exemplo, a imagem uh, é mais pequena, portanto, são 500 vezes 256 pixels, embora seja recomendado o dobro disto, portanto, multiplicar por dois para ser compatível em todos os dispositivos, mas esta é a resolução mínima. E como podemos ver nesta imagem, em cima, nós conseguimos ver aqui uh, dados estatísticos e uma outra novidade que é a possibilidade de poder uh, colocar Uh, uh, aqui alguma, alguma informação, uma moldura, portanto, uma informação gráfica e dentro do que vemos no Instagram, as molduras ou no Messenger, nas histórias do, do Facebook ou do Messenger, também temos molduras. Agora é possível nós criarmos a própria moldura, portanto, graficamente, com um fundo semi-transparente, para quando alguém aderir um evento uh, poder usar aquela moldura. Um, pode ser um evento, imaginem que o Porto Canal faz um evento, a ah, festa Noite Branca ou, ou qualquer outro evento, então eu posso usar aquela moldura para tirar fotografias e ajudo. A divulgar também a divulgar aquele o evento. evento. Também já é possível em páginas, criar molduras para páginas, que vemos muito, por exemplo, associada com o futebol ou causas, também eu posso criar uma moldura, por exemplo, para o Olá Maria ou Porto Canal e as pessoas utilizarem, quem é fã recebe essa sugestão. Uhum. Portanto, esta é uma novidade interessante. Um outro, o e aqui está o exemplo da, da Ai, utilização molduras, da moldura, que foi okay. submetida, pode demorar um a três dias, eu tenho aqui um exemplo de uma moldura que, que criamos como exemplo, foi muito simples. Um aspecto muito importante e que muitas vezes é menosprezado é o preenchimento. Vamos ver aqui a página do evento. O preenchimento. Portanto, temos aqui o link de inscrição uh, e depois podemos ver a descrição. Eu recomendo que criem a descrição com informação completa. por vezes colocas apenas uma linha com completa. O que é que se trata? Toda a informação, incluindo links para o site ou para as redes sociais. Isto porque Primeiro, a pessoa consegue ver toda a informação sem ter que ir ao site. Depois, uma outra grande vantagem é que existem imensos sites que são indexadores dos conteúdos de eventos. Uh, então, às vezes pesquisamos no Google, aparecem eventos no Facebook, o que é bom para ajudar a posicionar no Google, portanto, também é mais uma razão. Aparecem páginas do Facebook, não aparecem perfis, mas também aparecem outros sites que indexaram conteúdo dos eventos e criaram diretórios. Uhum. E, por isso, ajuda-me também a aumentar a exposição e obter links uh, para o meu website. Por isso, essa também é uma grande vantagem. E aqui temos, então, a novidade. Quando entramos em, em eventos, aparece uma opção nova, em cima temos a opção de criar evento e depois temos Criar digressão Exceção. ou criação ou o tour, em inglês. Isto permite criar um conjunto de eventos, como vemos aqui neste caso, tenho vários eventos e em cima tenho uma capa. Uhum. Então em cima é a tal digressão ou tour. E eu, ao criar aquele evento, uh, eu pediu-me que eventos eu quero associar. Então, é tipo uma pasta de eventos. Então, uh, eu, ao criar esse tour, ele pergunta-me que eventos eu quero associar, pergunta-me a cor de fundo, tenho uhum. várias cores, e pergunta-me qual é a imagem ou vídeo que eu quero adicionar de capa daquele evento. Depois associo os vários eventos, há um link para essa tour e há também um mapa que vai mostrar os vários eventos que vão realizar. Imaginem, vou realizar workshops marketing digital em várias cidades do país, então crio o tour, Querias? a digressão e mostra para aquela iniciativa onde é que se vai realizar e tem um link, uma landing page, uma página com uhum. informações. Sobre uh, toda essa informação. Portanto, não é só para artistas ou músicos, sim, sim. Uh, mas sim também para outras atividades que haja uma iniciativa que se repete. Empresas, uma, uma iniciativa que seja enquadrada. Numa... Bastante completa. Sim. Uhum. Portanto, os eventos têm vindo a melhorar bastante. E tem aqui também uma outra possibilidade que é poder uh, gerar um QR Code, um QR code para, uh, para ajudar a disseminar o evento em e-mails offline ou no mobile, as pessoas poderem aderir ao evento através deste código de barras, frente, aliás, sim. através do sucessor do código de barras, que é o QR uh, porque Também é possível fazer anúncios para eventos, uh, eu posso promover o evento para ter mais adesão, e por isso, o, tanto os eventos como também os grupos, são duas ferramentas que o Facebook tem, para além da página e do perfil, que são muito interessantes de utilizar e, portanto, permite aumentar a exposição. Costumas, pelo que disseste costumas aderir aos eventos também, não é? Sim, costumo. É. Não, não quer dizer que vá, mas vejo, não é vejo, vejo se tenho interesse. Às vezes digo vou, outras vezes vejo que tenho interesse em ir. Mas às vezes, é como tu dizes, eu sinto falta de informação em alguns. Exatamente. Ou por vezes a capa que tem é, não, é não é muito clara, e, e, e um texto muito curto ou confuso, há, há, esse erro é muito frequente. Uma outra grande vantagem que era, como estavas a dizer, aderes ao evento para ir estando a par do sim, que depois decidir, se calhar na própria semana é que Até depois há avisos mais, uh, exatamente. mais à Exatamente, vai havendo avisos que é. o evento está a aproximar ou qual é o um evento na, na nossa região. Então por isso é que também é uma boa prática no evento eu ir publicando conteúdos, portanto o evento também tem o moral ah, como tem uma página. Uh -huh. Então uma boa tática, uh, quem está gerido a gerir administrar esse evento é poder ir publicando, agora publico um vídeo, uma edição Alimentar, triátis, não é? alimentando, exatamente. para despertar a curiosidade. Um também é possível adicionar co-anfitriões, que são outras páginas eh, que fazem parte daquele evento e essas outras páginas também podem Colocar publicar conteúdos. Pois. Eu posso publicar texto, imagem, direto, vídeo, uma série de conteúdos e todas as pessoas que manifestaram interesse eh, vão ser notificadas. Faz sentido, tanto o Facebook como o é mesmo alimentar, não é? Temos -se que alimentar para, para, dúvida. para tornar interessante, não? Sem dúvida, sim. É. Faz todo sentido. É, e, e tem uma outra vantagem também, os eventos do Facebook, acabam por estar integrados com o mobile na nossa agenda. Em alguns casos, aparecem também lá os ah, eventos do é. Facebook. Portanto, há uma, aliás, em termos de eventos, existe o Eventbrite, que é a grande plataforma de criação de eventos enfim que não está ligada a nenhuma rede social. vai diretamente para a nossa agenda? Podemos, ah. pode, tem a opção de nós podermos adicionar a nossa agenda, claro. se quisermos, adicionalmente. Sim, podemos fazê-lo. Interessante isso. É, muito interessante, sim. Existe o Eventbrite, que é uma plataforma que não tem nenhuma ligação a uma rede social. Mas em redes sociais, o Facebook é a rede social em que os eventos realmente têm importância. O Google Plus já teve essa opção que foi dada a importância, mas o Google Plus é uma rede social dominante. Pois. Por isso é uma opção a utilizar e recomendo que utilize. No Facebook. Muito obrigada, Vasco. Obrigado eu. Voltas para a semana? Para a semana cá estamos. Sim. Ok, muito obrigada.